desse lugar eu só não fui embora ainda porque o problema é dinheiro que eu ainda não tenho Ué, se o problema é dinheiro que ainda não tem então tu não tem problema Mãe, Isso é filosofia pura para é, pensar quem é aquela garota ali eu hein quem é você Ai, que garota? quem é você se uma água viva morre não. Ela é uma água viva morta. Uma água morta. Ou ela é só água? Você tomou tudo. Está satisfeito. Não estou, tô com fome, quero mais. Querido, esse foi o seu jantar. Agora é só na hora de mimi. Ah, ah, ah, cansado com sono, mimi. Mimi não? Mimi! Mimi não. A madeira! Adivinha o que tem nessa caixa? Biscoitos. Não. não. Bolinhos. Não. Cosi não. não. Chocolate. Não, não é de comer. Ah, então daí. Na caixa Ah, só umas fotos De Não Mãe, posso sair? Não Mãe, posso pintar o cabelo? Não Mãe, posso fazer uma tatuagem? Não Mãe, posso dormir na casa do meu amigo? Não Mãe, posso lavar a louça? Não